Meu lado esquerdo, Defroy, Sancrou na voz, certo? Mano, aquela energia braba, mão pra cima, DJ, eles estão esperando só você, pai. Ei, ei, ei, ei. assim ó, assim ó, levanta a mão pra cima, família, ó. Vai, vai. Ei, então levanta a mão pra cima e não deixa o Goku morrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Agora cês contribuíram e a Jake Dama vai usar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então pra matar você é muito fácil Cê sabe né parceiro que eu nem pago meu presságio, Mas tá tudo bem, cê vai parando lá no porta-mala Vai na bala, parceiro Sabe que hoje aqui passa navalha Nesse cara que é canalha, sabe que sempre dá falha Cê sabe, hoje eu vou levar essa batalha não adianta você olhar no olho na retina, tá tudo bem, porque eu mantenho a essência. Cê sempre com sua negligência, só que você se fudeu, hoje você sai queimado porque é um olhar da penitência. Então tá com a, uh. a camiseta da norte, tudo bem. Fica tranquilo que eu te esmago, igualzinho o Deadpool. Só que fica tranquilo, a camiseta é da norte, rimo na leste, no oeste, também até no sul. Uh. Uh. Uh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, então parceiro, primeiramente você tá atrasado, parceiro, agora eu falo que você é desgraçado Eu falo, eu mando na sessão, eu chego bem tranquilinho Parceiro, na improvisação, porque parceiro, eu sempre vou além Representa a minha quebrada, quem representa muito não representa ninguém Você tá ligado, eu vou falar, parceiro, você, mais parece uma bússola Porque parceiro, minha rima é agressiva, você tá sempre pro todo lado Mas sempre sua rima perdida, você tá ligado, eu vou falar Primeiro agora, minha rima que vai te orientar Se ligar o que é teu proceder, minha rima Vai bater tanto na sua mente que cê não vai me esquecer Cê tá ligado, mano, aqui é sem enredo Cê tá ligado, mano, que comigo tá pesadelo Cê vai ter, mano, cê não vai esquecer Olha bem pra mim, você vai entender Que seu dia vai ter o seu próprio fim Porque agora acabou com a sua sorte Cê tá ligado, mano, agora bateu Tá ligado, vai tomar no Você huh? cê tá ligado, parceiro, aqui não é câmera, garra do Goku. Por isso, mano, eu vou falar pra outro planeta, parceira minha, o rima vai te levar. Porque, parceira, aqui você sempre tá no chão, minha rima é na estratosfera. Outro nível, irmão, entendi o que é ter cultura. Porque, parceiro, seu rap é parceiro da época da ditadura. Meu rap é libertação, liberta sua mente e também quebra o seu coração. <risos> Ei, Na hora, gente A E uou, uh, okay. uou, uh. Você falou que eu tô sempre perdido, parça, isso daqui é palmares Só que eu sou o descobridor lá dos sete mares, tá me entendendo? Você falou que vai me mandar pra outra constelação Eu já falei que eu sou palmares, só que você tá fudido, eu criei constelação E se você quiser, eu te mato, pique de Antares Então não sei se você tá entendendo Mato nessa rima, parça, agora não sei se eu tô prevendo Sinceramente, mano, essa é a realidade Só que eu nunca vi sua cara em outra cidade Pra você falar que eu não represento nada, parça Sinceramente, mano, agora eu sou suspeito só que você falou que eu não represento nada, farsa Aqui eu carrego Santa Bárbara dentro do peito Certo, família? É isso, então, vamos pra votação Pode segurar, por favor Aí, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do DeFloy, faz barulho! Quem gostou das rimas do Sancro, faz barulho! Eu achei meio equilibrado, eu vou pedir de novo, só pra não ter erro, certo? Defroi! Uh! Samcru! Uh! Samcru tá na próxima fase, firmeza total, família!